Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Para quem não sabe, eu tô em live agora nesse exato momento, vou fazer uma captura para enviar pro Instagram, Instagram. Olha quase saiu errado, hein? Para enviar pro o Instagram. Um pequeno tutorial que vocês já vêm me pedindo aqui. E seguinte, a respeito de que vai ser esse tutorial? Feito de um mapa muito legal. E falando em mapa, mapas e fortes, já tá atualizado, tá? Então não deixa de conferir lá, tá muito legal. Aqui tá o, o código para vocês: 7300 Vamos lá, mapa da galinha. Esse aqui é o foco de hoje, beleza? É time versus time e uma porrada de coisa, viu? Beleza, tem bastante ouro? Você vem aqui, compra alguma arma. Alguma dessas armas tem mítica do lado de cá e tem outras armas míticas do outro lado também, beleza? É um sistema que vocês, de acordo com esse tanto de kill restante aqui, vocês abrem esse cofre, pegam essas duas moedinhas aqui que dá várias moedas e ali naquele botão ali do meio, vocês vão é, resgatar um XP, beleza? Aqui a gente tem a cabine de trocar de traje, né? Você dando 999 de ouro, você coloca o seu ouro pra multiplicar. Ou seja, se você ganhar 10 agora, depois que você ativa, você passa a ganhar 20. E aqui tem toda a parte de arma, de consumíveis. E enfim. É isso aqui. O lobby, tá? Muita gente gosta de brincar aqui, tretar, fazer meio monte de coisa, encher o saco. Tem vida aqui. Deixa eu ver o que mais tem vida. Aqui também tem uma vida. O pessoal geralmente fica ali, ó. Pra tretar. Pegou vida. XP também. Ó, 386 de XP. Pegou aqui, XP também. Ai. Sacudiu o cara. Ó, 1645 XP. Vamos sacudir esse cara aqui pra vocês verem. Ó. XP, dobrou, dobrou. Quando o XP tá sobrecarregado é ainda melhor, tá? Vamos lá. Ó, a gente já subiu de nível. Ok. Matou o lobo também, ganha 10 de ouro. A rotação do mapa é basicamente isso aqui. Tudo que vocês interagirem e pegar no mapa, vocês ganham XP. Então não tem... Não tem nenhum mistério, tá? Matou os bichinhos, sacudiu os caras. Aqui nasce um item. Aqui nasce outro item. E aqui tem um Power Up. Que ele praticamente duplica a sua taxa de dano. Tá funcionando há três temporadas, ou seja, quase um ano. Então super vale a pena, compensa demais vocês estarem utilizando esse mapa Tem esse cofrezinho aqui que geralmente fica dropando moedinha, vida, power up também Bom, aqui tem o sistema de cofre né que Tem uma, umas lhamas ali dentro que dá ouro, dá um monte de coisa Só vocês esperando para abrir pra ver Aqui tem outro cofre também, bem legal Enfim tudo que você, Exatamente tudo que vocês fizerem aqui nesse mapa da XP. É praticamente impossível vocês não subirem fácil de nível. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica do mapa de hoje. Vou ficando por aqui. Um abraço dos efortes. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui.